Fala galera, beleza? Aqui é o stick No vídeo de hoje eu trago para vocês um novo ecossistema que tem seu próprio token e é um projeto bem grande. Basicamente estou falando da Idols e basicamente a ideia desse projeto é unir uma pessoa famosa com um fã através das criptomoedas e da blockchain. Bem resumidamente é isso, mas é muito mais. Bora conferir. Então aqui está traduzido, né? Por isso que está escrito ídolos, né? Mas o nome do token é Idols. E o que, que seria a Idols, né? Um ecossistema baseado na blockchain projetado para conectar soluções que ampliam a aproximação social entre celebridades e suas respectivas comunidades de fãs em uma única plataforma, tá? Então eles fazem essa ligação. E o primeiro ponto que eu achei legal para falar desse projeto para vocês é o fundador e CEO, que é o Charles Frechiani. Esse nome aqui dele é meio diferente, né? Quando eu vi esse projeto, fui achar mais da vida dele e, cara, vocês vão se surpreender. Esse cara, ele tem uma agência de mídia e consultoria premium para empresas e marcas pessoais. E ele também é membro oficial do conselho da Forbes, mano, tá ligado? E a gente que trabalha muito com criptoativos, né, token, a gente sabe que tem muito cara que só finge que é uma coisa e não é. Mas, mano, esse cara realmente, tipo assim, eu dei uma olhadinha aqui no perfil dele, tá falando aqui da Idols, tá? Então esse é o primeiro ponto, realmente ele mostra aqui, olha só... Vai direto pro Instagram da Aidos. Então, realmente, ele é o criador, não é um cara fingindo e tal. Tem aqui as fotos dele. E, mano, ele tem uma agência, né? Então, assim, basicamente, ele tá muito ligado com celebridades. Eles fizeram uma festa pra iniciar aqui o projeto com várias celebridades. Por exemplo, aqui, olha só. Tá ele, mano, e o Biel, tá ligado? Então, assim, é muita gente famosa que tava... É, nesse evento que eles fizeram. E aqui no perfil dele, você vê que o cara, mano, não é querendo pagar pau nem nada, mas, ó, tipo, o cara tá aqui com o Kevinho, tá ligado? Com o Dizila. Aí, pá, tu vai mais um pouquinho, o cara tá com foto com o Benzema, mano, tá ligado? Aí, beleza, você desce mais um pouco, pá, você vem aqui, o cara tá logo com quem? Simone Simaria. Mano, tipo, o cara não é, a gente não, a gente vê que não é qualquer um, mano, é um cara realmente... Mas você vê que o cara é brabo, tá ligado? Anitta. Então, assim, cara, você já fica mais animado com o projeto quando tem um criador desse, né? E bom, aí aqui fala um pouquinho da moeda, né? Basicamente, o ticker vai ser idols, né? Rede vai ser na rede Ethereum, ERC20, tá? E basicamente, cara, além de ter o próprio token deles, vai ter aí os tokens, cada celebridade vai poder ter seu próprio token, tá? Que vai ser criado, e o objetivo desses tokens das celebridades é criar uma economia social e individual para cada figura associada a idols. Então, baseada na oferta de produtos e serviços exclusivos que só podem ser consumidos com o seu respectivo token, tais como comunidade privada, evento exclusivo, acesso a bastidor, ingresso antecipado e muito mais. Então imagina, você tem um token ali da sua celebridade, pega, sei lá, qualquer exemplo, o Whindersson Nunes, e aí você vai poder é, ter acesso a uma comunidade dele exclusiva, vai para eventos dele, bastidor para você conhecer o Whindersson, ingresso é, antecipado para o show dele, que lota rápido e tudo mais. Na plataforma deles vai ter o token tanto de comércio, você vai poder também ganhar token né, gratuitamente fazendo staking e interagir com as celebridades. Achei legal também a ideia da economia deles, tá? Com uma queima parcial e mecanismos deflacionários. Isso é muito importante pro projeto. E aqui um pouquinho do tokenomics, que também é legal a gente ver, onde 3% é pro time, 7% parceiros, 8% é o ecossistema, 20% pro o desenvolvimento e 62% é para a comunidade. Então realmente uma parte boa e grande para a comunidade. E agora que começa a ficar interessante, tá? Começou a distribuição de idols na venda privada, começou lá em 2021, tá? Então teve no dia 1 do 11, 2 do 12, e agora mais recentemente também em 2022, tá? E agora, venda pública. Então presta atenção, agora em março tivemos venda pública, vai ter abril, maio, junho e julho. Vocês podem ver que vai aumentando, ou seja, quanto mais tarde você vai deixar pra entrar no projeto, mais caro vai ser pra você entrar. Por isso que é legal o quanto antes tá entrando no projeto. Pra você poder estar tá entrando aí no projeto, adquirindo seus tokens, você vai precisar fazer um pequeno cadastro aí, vou deixar o link pra vocês na descrição, colocando seu nome, último nome, e-mail, número de telefone, senha, confirma a senha, um código de referência que vai ser o meu, no caso, que eu vou deixar para vocês na descrição, confirma que não é robô e pronto. Você faz as confirmações aqui, vai ter criado sua conta. Criada a conta, você vai ter aqui um painel, tá bom? Então, você vai ter o seu perfil. E, e o que, que eu achei diferencial desse projeto? Sim, você pode comprar por Pix. Mano, Pix, qualquer um pode comprar, galera. Aqui, ó, tem Pix. E também criptomoedas, obviamente, que a gente sabe, né? O SDT, Ethereum e Bitcoin. Mas o Pix é o diferencial aí. que a gente tá no Brasil, cara, tu pode colocar aqui... E aqui, lembrando que tem um link de referência, tá? Então você pode estar tá indicando seus amigos, tá? E vai ter aqui a referência aqui nos seus amigos, ok? E beleza, você adquirindo seus idols, então, né? Seus tokens, você pode estar tá participando das pools, né? Basicamente, essas stake pools, então, vão ser exclusivas para titulares da idol. Então, o sistema vai distribuir tokens de fãs de celebridades gratuitamente para as pessoas que decidirem deixar idol coins em jogo. Então, a distribuição de tokens de celebridades segue a equação abaixo, tá? Que tá aqui. E também terão benefícios exclusivos, tá bom? Então, basicamente, as idols disponibilizarão ferramentas, dados e aplicativos interativos que vão proporcionar experiências únicas entre os ídolos e os fãs. Então a principal função dos tokens listados é representar acesso a determinados serviços ou experiências, tá? Então, por exemplo, quem possui tokens pode ter direito de participar de benefícios, tá? Como listado abaixo, votação para tomada de decisão, ações promocionais, comunidades exclusivas de eventos exclusivos, bate-papos privados, acessos aos investidores, acesso a áreas VIPs no show, antecipação de ingressos para eventos, sorteio de ingressos especiais, itens colecionáveis e, entre outros, benefícios exclusivos ativos. E basicamente esse é o projeto, galera Então, resumão, tá? Por que que eu resolvi trazer esse projeto pra vocês E é um projeto que sim, galera, eu vou entrar E quando eu entro, eu falo Então esse é um projeto que eu devo estar entrando sim, tá? Então, resumidamente, por que que eu achei ele legal? Porque, cara, é um token que vai unir uma celebridade com um fã Então, por exemplo, você é fã ali do Neymar o Neymar cria o token dele ali E aí, cara, vai ter uma comunidade que você pode falar com o Neymar Você vai ter acesso, tipo, aos jogos de futebol do Neymar, tá ligado? O Neymar vai vir pro Brasil treinar Você pode ir lá assistir o treino dele Aí, outro exemplo aí é Sei lá, você gosta do Matu o Matuê vai lançar uma música Você pode ter acesso à música dele ali em NFT Através da plataforma Aidos Você pode ter acesso ao show dele, sei lá, com desconto Através da plataforma Você pode ter acesso antecipado através da plataforma Você pode ir no bastidor do show do Matuê Através da plataforma Então essa que é a ideia Então eu acredito muito no projeto por causa disso Vai ligar muitas pessoas famosas com fãs E vai ter muitos benefícios, a galera deve estar aderindo Quem é fã, cara, vai estar adquirindo É fã do Whindersson, vai adquirir É fã do Felipe Neto, vai adquirir vai adquirir? É fã da Simone Simaria? Vai adquirir? É fã do Zé Felipe? Vai adquirir? Eu acho que a galera vai aderir o projeto. Então essa é a minha visão, tá? E aí você investindo no Toque idols, você vai ter acesso a todo o ecossistema que vai ter vários tokens, cada famoso, cada celebridade com o seu token. Então você investindo no idols, você já vai estar dentro desse ecossistema, aproveitando aí esse projeto que tende a valorizar, tá? Então você pode pegar essa valorização e você pode acabar ganhando também tokens das celebridades do futuro e tudo mais. Então é isso, se você acreditar nesse projeto você investe ali no idols em si, nesse token, e depois você pode estar investindo nos tokens das celebridades que você gosta, tá? E as pessoas também investindo nos tokens das celebridades, você vai ter uma valorização no token idol e o lucro, essa que é a expectativa. E basicamente esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o like, valeu, falou, até mais!